Oi, meu nome é Ana Rosa Strini, sou fisioterapeuta dermatofuncional, atuo na área há 11 anos. A próxima edição da revista Bem-Estar, vou estar com várias novidades falando sobre terapia ortomolecular e aplicação de enzimas, que é onde vou tratar o paciente como um todo. Tem indicação para flacidez corporal, flacidez facial, além de gordura localizada, emagrecimento, celulite, tudo para deixar a mulher mais bonita. Confiram!